Vamos falar agora, então, de rotação né, em termos de vetores. Tá? A gente já viu que, por exemplo, velocidade angular é um vetor e aceleração angular também. Então, né, a velocidade e acelerações estão associadas normalmente forças. No caso rotacional, vão estar associados torques e torques também vão ser vetores. Então, a gente começa a ver uma... Uma, a ver o produto vetorial, que é um tipo de produto entre vetores, nós já vimos produto escalar, agora nós estamos vendo um segundo tipo de produto, que é o produto vetorial, e eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira né, é, é muito fundamental ser assistida para entender o restante da parte de torque e dinâmica de rotações, desse, pelo menos dessa parte, desses primeiros vídeos agora, né? A segunda parte vai ser uma visão um pouquinho mais aprofundada e desenvolvida do produto vetorial. Então, vocês podem deixar esperar um pouco para ver a segunda parte, tá? Mas eu recomendo que vejam ao final disso, ao final dessa série, dessa série de vídeos aqui, né? De, dos primeiros três ou quatro vídeos dessa dessa série, ok? Porque vai ser vai ser importante para a gente poder resolver problemas quantitativamente. Até agora, o que a gente viu? Né? Que se eu aplicar uma força aqui a um, certo, a um corpo rígido e fizer, fizer o corpo rígido girar em torno de um certo ponto, eu posso definir o torque dessa força né? como é, módulo da força vezes módulo do vetor posição vezes seno de Φ. Ok? A gente, até agora, então, nós estamos somando torques como grandezas escalares, mas que possuem sinal. Lembra lá do comecinho do curso, né? Quando a gente viu velocidade, a gente tratava velocidade como um escalar, mas ela tinha sinal. Isso era um reflexo da natureza vetorial da minha, da minha velocidade. A mesma coisa vai acontecer para o torque. Né? É, F e R o vetor for, a, o vetor força o vetor posição são vetores tá certo então esse escalar aqui na verdade é ele deve ser ou deve poder ser descrito como um vetor e eu vou e essa relação aqui que é toda escalar né vai vai ser o módulo do meu vetor torque tá o que que eu vou Querer. eu vou querer uma operação vetorial, tá certo? Que, dados os vetores força e vetor posição, me dê o vetor torque com a direção e o sentido corretos, que vão estar relacionados o quê? ao sinal, à componente escalar do meu, do meu torque, tá certo? Essa operação, que é, é definida e a gente aprende lá no curso de geometria analítica, que é um dos primeiros cursos que a gente faz em geral. Quando entra num, em geral, né? Quando entra num curso de exatas é o produto vetorial, tá? Então vamos ver como é que é o produto vetorial de dois vetores, tá? A definição de produto vetorial de dois vetores é a seguinte, né? Você pode olhar de duas maneiras. Primeiro, o módulo do produto vetorial entre a entre dois vetores a e b é módulo de a módulo de b vezes seno do ângulo que eles fazem entre eles, tá? Vetorialmente, que que isso, o que que é o produto vetorial? Vamos pegar um vetor a, um vetor b, e eles fazem um certo ângulo alfa entre eles, tá? Eu posso definir um plano no qual esses dois vetores estão contidos. Para quem não está muito, para quem não, não teve geometria analítica, né? Pensa como se você colocasse duas varetinhas em cima de uma mesa plana, né? O plano da mesa é paralelo aos dois vetores e os dois vetores, então, vão estar contidos no plano da mesa, ok? O vetor, o vetor C, que é A vetor B, é um vetor que vai ser, que vai ser perpendicular ao plano que contém os dois vetores, Tá? Ele vai ser, então, também né, perpendicular tanto ao vetor A quanto ao vetor B. Tá certo? Essa é a definição, então, de produto vetorial. É, vamos olhar algumas propriedadezinhas do, do produto vetorial, que são importantes né, da gente ter em mente. Primeira de todas, se A e B são paralelos e o módulo do, do vetor C, que é o produto vetorial de A e B, depende do seno do ângulo entre eles, esses vetores sendo paralelos, o ângulo entre eles é zero, o seno de alfa de é zero, e, portanto, o produto vetorial de A e B é zero. Okay? Por outro lado, se os dois vetores são, são perpendiculares entre si, né, se esse ângulo for, no, for 90 graus, a vetor B vai ser máximo, tá certo? Por quê? Porque o máximo valor que seno de alfa atinge, atinge para 90 graus, e seno de 90 graus é 1. Tá? Depois, né, como eu já falei antes, a vetor B sempre vai ser perpendicular tanto ao vetor A, quanto ao vetor B. E se você parar para olhar, a direção e sentido do vetor C, do vetorial entre A e B, é essencialmente o mesmo da regra da mão direita. Desde que eu coloque minha mão paralela ao vetor A e gire os meus dedos para chegar no vetor B. Nota que se eu pegar minha mão, colocar aqui e girar meus dedos para, para, para trazer o vetor A ao vetor B, o meu dedão vai estar apontando na direção do vetor C. Okay? C. O produto vetorial de a, de a e B a gente já sabe calcular. Mas e o contrário? Né? Por incrível que pareça, o produto vetorial é, não é o mesmo para uh, A, vetor B e B vetor A. Vai ter uma diferença, tá certo? Se eu minha a minha regra da mão direita agora, né? colocar meus dedos, minha mão paralela ao vetor B e girar a minha mão de modo a fechar meus dedos e trazer o vetor B ao vetor A, eu vou ter que fazer um giro em sentido horário. Tá? Meu dedão vai estar apontando para baixo. Okay? Então, o que, que eu posso dizer? Esse vetor aqui é o negativo de A vetor B. Tá? Isso é uma outra propriedade também interessante da gente manter em mente e vai ajudar bastante na resolução de alguns problemas.